Um de barulho tá gente a gente tá cavando o poço aqui na piscicultura aquariana se vocês não se recordam é, a gente gravou um vídeo aqui nessa piscicultura uns seis meses atrás foi lá em abril né? é o sistema de biofiltragem é o sistema de biofiltragem lá para abril que a gente fez a filmagem os clientes já estão desfrescando tá o peixe já tá gordo Você, eu vou deixar um bannerzinho aqui do lado é para vocês verem as opções e os preços aqui que a piscicultura pariana estão tá praticando. E hoje no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre beneficiamento e tipos de cortes para os peixes, tá? Aqui é uma criação para quem não conhece esse projeto. Aqui é uma criação super intensiva em biofiltragem, tá? Com os nossos biofiltros, a nossa oxigenação. É um projeto, é um projeto 100% brasileiro, tá? Desculpa, gente. Então projeto 100% Brasil Piscis Aqui a gente teve um pouquinho de dificuldade no começo Porque aqui em São Roque, né? aqui em Mairink é, Faz muito frio durante o inverno E aqui vocês veem que o nosso projeto não é estufado Então a gente pegou uma época, uns dois meses Que o peixe praticamente travou o crescimento tá? A gente não estava conseguindo ter ganho de peso Então a gente perdeu quase os dois meses aí, é, no ciclo de criação Certo? E o que, que acontece? Quais são as opções de cortes que vocês têm? Eu sempre falo para os nossos clientes que para vocês que têm uma escala um pouco menor, vale mais a, vale mais a pena vocês trabalharem a venda. O que, que é trabalhar a venda? O custo de produção, tem um vídeo sobre isso, né? a gente falando só sobre isso, dos nossos projetos, tá? que tem bombas super econômicas, a gente trabalha com muita economia de energia, a gente trabalha com um aproveitamento de ração muito bom, a gente consegue de R$ 2,90 a R$ 3,20 hoje, 2019, tá? No custo de produção. Então, o seu custo de produção, por quilo, tá? Então, o seu custo de produção sempre vai ser o mesmo, é, independente do que você... para quem você vender. Você pode vender para Frigoríficos do Sul a R$ 4,50, vocês podem é, vender aqui para Frigoríficos de São Paulo a R$ ou vocês podem trabalhar a sua venda, tá? É, você pode vender ele em é, natura, para açougues, para mercados, né, que vão te pagar em torno de R$ 6,80 ou vocês podem ir para os cortes especiais. Eu vou passar os slides é, com alguns tipos de cortes. Tá? Um corte especial que é muito famoso, que é muito fácil de você fazer, tá? é o peixe espalmado. Quem é que compra o peixe espalmado? Peixe espalmado geralmente são é, bares, restaurantes. E gostam de comprar ele já espalmado. Espalmado é o um peixe aberto, né? É por isso que a gente fala espalmado, né? Que lembra palmas da mão. Então, o peixe espalmado, eu vou deixar aí as fotos, é, são muito, muito requeridos pelos restaurantes. Então, você tira a escama do peixe, abre ele com uma tesoura, tira as entranhas, dá uma lavada e corta ele com a tesoura, né? Finaliza o corte com a tesoura para deixar ele espalmado, certo? Outro, é, outro corte muito famoso é o filé. Né? O filé é, é o que a nossa piscicultura aquariana aqui foca. Né? Então ela está tirando 40 kg aqui para vender ele em filé. O filé também ele é muito requerido para restaurantes japoneses, para cliente final, né? para bares, hospitais, então é, mercados, né? mercados menores, porque mercados grandes eles só compram direto do frigorífico né? congelado. Então mercados menores, peixarias, é, aí você pode processar o seu peixe em pequena escala para se enquadrar uma produção familiar, tá? aí de cada região tem sua legislação, tá? É, a grande maioria dos clientes, né, a grande maioria dos clientes do país, eles trabalham é, com processamento familiar, tá? são raros os nossos clientes que abrem um frigorífico, para você abrir um frigorífico pequeno para atender o Sim, né, que é o certificado Municipal, você vai gastar em torno de R$ 95 mil, R$ 115 mil. Tá? Para você abrir um CIE, já é em torno de 600 mil, 700 mil. Reais. E um CIF, que é o federal, né? você vai gastar mais de um milhão, né? um milhão, um milhão e meio. Isso em 2019, numa né? estrutura pequena. E outros tipos de corte são as, as postas. Né? A gente corta em postas, que é o peixe cortado é, em tiras. Vou deixar fotos também para vocês verem. Então, cada, cada região, cada corte desse tem um valor. E você que estipula ele dentro da realidade de mercado, dentro da realidade do seu estado, do seu município. Se vocês tiverem alguma dúvida, ah, Rafael, é, quanto que vale a aposta? É, como que eu faço? Deixa aí no comentário, ou se inscreve lá, segue a gente no Instagram, deixa lá o comentário no Instagram ou no Facebook, que a gente está aqui para te atender, tá bom? Então a gente vai mostrar um pouquinho dos peixes que estão sendo despescados. E existem dois tipos de despescas, tá gente? É, pra quem gosta de produzir tanques menores, tanques de 30 mil litros, 60 mil litros, geralmente a despesca é total. O que é uma despesca total? Você seca o tanque e tira todos os peixes de uma vez. Essa nossa cliente ela só tem um tanque. Por que ela só tem um tanque? Ela é uma cliente que vem do ramo é, de de vestuário. né? Ela era uma importadora de roupas e hoje ela tá passando pro ramo de alimentícios. Então, esse aqui foi o primeiro tanque dela. Foi para ela aprender a mexer, pegar o manejo. Inclusive, ela cometeu alguns erros no começo. Isso aí é normal até aprender, até pegar a prática. Só que a despesca dela tá sendo muito boa né? para uma primeira despesca e hoje ela está é, fazendo uma despesca parcial. Como se faz uma despesca parcial? Você não esvazia o tanque igual o pessoal está fazendo aqui atrás, você joga a tarrafa, tá? você joga as tarrafas ou passa uma rede e tira a despesca aos poucos, por isso que a gente fala de despesca parcial. Quem trabalha com uma lotação muito alta, 75 quilos por metro público, é, 60 quilos por metro cúbico, eles sempre fazem uma despesca parcial de um peixe mais leve. Então quando o peixe está com uma 600 gramas, eles tiram uma parte da população para você ter um crescimento compensatório do peixe, é, que você vai focar aí para 800 gramas, 1kg, tá bom? Então era isso que eu tinha para hoje, gente. Resumindo o vídeo, é, você pode pescar parcial ou total. E se você quer um pequeno produtor, foque em atingir o mercado final, porque o valor agregado é muito maior. Eu tenho clientes que com, com seis tanquinhos, eles é, têm uma lucratividade no seu negócio, muito maior do que tem clientes nossos que tem 24 tanques, 30 tanques, entendeu? Então, qualquer coisa, eu sou o Rafael da Brasil Pisces, sou tecnista e um dos diretores. Liga pra gente no 11-2021-5593, no WhatsApp 11-9-8429, é, perdão, 9-4704-8697, tá? É, entra lá no nosso site www.brasilpiscos.com.br e se inscreve no nosso Instagram, segue a gente lá no nosso Facebook e todos os nossos contatos estão na descrição aqui do vídeo tá bom? Obrigado gente, trabalhe com os melhores, trabalhe para a Brasil Piscos